Fala nação, hoje gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo Dessa arbitragem horrível, horrível mesmo Que apertou esse jogo de Flamengo e Fluminense Uma arbitragem horrível mesmo, horrível e daquelas, daquelas ruim mesmo né Como pode ver né, esse negócio Vou te falar hoje, né, o Jovem Pó debateu sobre essa arbitragem, né Rafael Claus aí que foi muito criticado, foi muito criticado mesmo, né e aí gente, é isso, né jogou os três pontos fora né? o Flamengo o Flamengo de aquele nervosismo, é nervoso o Flamengo, né, quando vai chutar pro gol não bate nervosismo grande é isso, né, a culpa é do Dorival, a culpa é do Paulo Souza também, né então é isso Quero que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha a galera, muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Então vamos pro vídeo. E ó, aproveitando essa situação da arbitragem, né, o Bruno citou aí a arbitragem do Klaus também, no Fla-Flu desse domingo. Foi uma arbitragem bem polêmica, um pênalti bem duvidoso pro Fluminense. Eu só digo o seguinte, eu acho que se ele marcou o pênalti pro Fluminense ele teria que ter marcado os pênaltis no Gabigol. Porque é o mesmo critério. Claro, se não marcou, não marca pra nós. Se não, marcou mas é pra verdade. Eles, marca pra é nós. verdade, ou ele tem critério, ou ele não tem critério. E aí ele não marcou. Também teve um outro pênalti pro Fluminense, em cima do Caio Paulista, que foi descarado ali, uma trombada fortíssima do Davi Luiz. Então seriam dois pênaltis pra cada lado. Na verdade, ele só deu um, e que foi dado pro Fluminense. Eu vou perguntar pro Mauro o que, que ele achou dessa situação aí, da arbitragem do Klaus no Fla-Flu, e depois a gente vai eleger o lance tectói da rodada. Mauro, a arbitragem arbitragem é do Klaus nesse Fla-Flu foi realmente muito ruim, como a torcida do Flamengo, até os jogadores questionaram. O que falar da arbitragem do Klaus e se ele realmente acabou beneficiando o Fluminense? É, ele foi muito mal ontem em várias situações. Primeiro, a expulsão do David Braz com cinco minutos. O cara estava no banco de reservas, reclamou, ele deu cartão vermelho. Ele podia ter dado amarelo acalmado e já deu o cartão vermelho para o David Braz. Parecia, de fato, que estava bem é, é, é, agitado, digamos assim. O pênalti, na minha opinião, não houve nenhum pênalti, nem aquele, nem o do Gabigol, nada, nada foi pênalti no jogo inteiro, é, e ele deu o pênalti. Mas foram é... lances parecidos, né? Sim. De ah, critério, é. se ele deu um... Não, critério zero, uhum. acho que não tinha que ter dado nada, é, mas deu. E, claro, aí interfere no andamento do placar do resultado. E no final do jogo também... O Flamengo tinha feito um gol. Aí eu acho que ele prejudicou o Flamengo e, e, e o jogo em si, o espetáculo, digamos. O Flamengo fez um gol e começou a buscar o um empate. Aí houve lá um arranca rabo de alguns jogadores. ele ao invés de chamar a atenção rapidamente, deixar o jogo seguir, ele parou durante longos minutos. Ele esfriou o jogo. Na hora que a temperatura da partida subiu, se fosse um filme, seria mais ou menos o seguinte. Na hora da cena final, um filme de ação emocionante, que o, o, o mocinho vai tentar se salvar lá do vilão e tal, entra o Klaus no meio e fala assim, para tudo, vamos conversar. Olha, o senhor mocinho fica aqui, o senhor vilão fica ali <risos> Vocês estão muito nervosos Eu Vou dar um cartão para cada um Tira todo o clímax do, do, do jogo Ali que o jogo começou a ficar legal para quem está assistindo Independentemente de para quem se está torcendo Ou se está torcendo para alguém é, E aí ele exagerou nas expulsões Ele poderia ter muito bem ter dado o um cartão amarelo Aquela alta do VAR foi ridículo, o Cebolinha e o, e o Caio Paulista Os caras se estranharam Ele deu um cartão amarelo para cada um, ele deu um vermelho A do Marinho também lá com, com o Manuel Que não fez nada, o negócio foi com o Felipe Melo Ele deu um vermelho Tava amarelo. Isso é normal. O jogo tá quente, a temperatura tá alta. O árbitro de tentar levar o jogo ao final. O final, o jogo era de dois times mutilados, com nove homens cada. O jogo acabou sendo um jogo no final muito aquém do que poderia ser. E aí ficou o Flamengo dando chutão para frente, cruzando o balão na área, o Fluminense rebatendo. Se fosse ainda 11 contra 11, o final teria sido acho que o mais interessante. O Fluminense tendo mais condições de contra-atacar, o Flamengo podendo construir jogadas. E o desfecho poderia ser até 3x1 Fluminense, 2x2, não importa mas o jogo foi também meio que prejudicado pela arbitragem dele, que foi desastrosa ontem, foi muito ruim. Mas o Dorival Júnior, de que se passasse, fica aqui um elogio, ele falou muito sobre essa questão de reclamação de arbitragem, mesmo com motivos ontem para reclamar, não reclamou não. Pelo contrário. Não reclamou não, ele falou do time, admitiu que o time perdeu, que o time teve problemas, o Fluminense soube aproveitar e ganhar o jogo, e foi extremamente elegante, e ele não, não, não reclamou nem nada, ficou numa boa. E eu acho que o Dorival tem muito mais lições a tirar dessa derrota, e são muitas, hein? Pode falar sobre elas também. Do que ficar reclamando de arbitragem e fechar os olhos para os problemas do seu time. E essa situação, né, do da arbitragem também. O Felipe Melo, que começa a confusão, não foi punido. o Manuel? É, ele sabe. começa a confusão. <risos> o Vado chamou, sobrou para o Manuel. E, e ele não é punido. Né, foi uma arbitragem realmente muito questionada do Klaus. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo do canal, né? O Mauro César aí até tá batendo, falando sobre essa arbitragem péssima. Péssima mesmo né cara Péssima Porque na verdade não foi nenhum lance Do Gabigol Foram dois lances né Aí ele falou aqui Ele falou né Que os dois lances do Gabigol Deveria ter marcado pênalti E O, o pênalti Marcado Péssimo marcado Pelo Klaus né Que o Cano Dá uma Dá falta Faz uma falta no, no, no Santos e aí o ato dá pênalti. O canto se joga, não, não, não, não cai ali é, brutalmente, não cai ali. É, ali comum, cai ali, gi, cai ali se jogando ali, como fosse jogando. Entendeu? É, e o outro que expulsou o Marinho, expulsou o Cebolinha também. Como ele falou, que era para ter dado amarelo Não vermelho Né é, Mas cara, vou te falar Expulsar o Cebolinha Expulsar o Cebolinha, cara Como é que é isso? O, o, o Felipe, o Felipe Melo Também se trometeu na briga Se trometeu na briga Entendeu? E aí O, o, o Klaus deveria ter marcado Deveria ter expulsado O Felipe Melo. Mas não expulsou, né? Achou que ele ali não queria, não, que não, não, não, não nada pra ele. E aí o cara ficou no jogo. Ficou no jogo até o fim, até o jogo quando acabar. Então é isso. Então, cara, é isso, né? É, a péssima mesmo, péssima. É, mas é isso, né, cara? Como é que eu posso falar um negócio desse, né? Né? O vaso aparece só quando vai ter briga, né? O VAR só aparece quando vai ter briga, até parece, até parece que vai ter briga, né? Aí manda expulsar, manda, né? Vai lá expulsar ele, né? Então é isso, então é isso, né? Focar o jogo contra o Fortaleza, né? Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, muito importante, tá bom? Faz o nosso canal crescer. Você deixa um like, inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que você está ajudando o canal, você tá dando relevância, o YouTube vai dar relevância pra gente, tá bom? Valeu, fui até lá!